Professora, tem a questão também muito importante sobre as despesas não quitadas. Ah, é, sim, importante. Que, que é aquele problema, não né? é? Porque, geralmente, quem está trabalhando nas contas e o próprio prestador de contas, ele acredita que só deve mandar na parcial aquilo que ele já pagou. Então, vou, fala um pouco dessa distinção das despesas Ah, não importantíssimo, quitadas. importantíssimo. Pergunta importantíssima, Caio. É, os lançamentos na prestação de contas que antecedem né, essa parcial, vamos pensar o seguinte. O artigo 36, parágrafo 1º da 23.607 diz que todas as despesas devem ser lançadas pela data da sua contratação. Então, primeira coisa, você pode não ter nenhuma despesa contratada paga. E é muito comum eu ouvir assim, mas professora, pode gastar sem ter previsão de receita? O candidato pode contratar um monte de despesa tendo zero de saldo bancário? Pode, pode. Ele só não pode deixar sem pagamento ao final. E a gente tem o prazo aí, né, de até a data da entrega da prestação de contas para isso. Mas a gente vai falar depois sobre dívidas de campanha. O que é importante é o seguinte, tudo aquilo que o candidato tem cedido, Caio, eu já vi candidato eleito ter conta desaprovada porque só lançou os estimáveis, os estimáveis após a parcial. O comitê que ele estava usando, a sessão dos veículos que ele estava usando, a mão de obra cedida, nada disso envolvia financeiro. E eu sempre conto para vocês uma história né, daquele meu... Que hoje é meu aluno, na eleição passada não era. Que teve as 70 contas do seu partido, que ele fez, todas desaprovadas. Porque também lançou as despesas pela data do pagamento. E aí, todas as prestações de contas dele foram desaprovadas. As receitas financeiras ou estimáveis os empréstimos de bens móveis imóveis prestação gratuita de serviço tudo isso tem que ser lançado desde o dia em que se iniciou o uso e da mesma forma as despesas tem que ser lançada antes de serem pagas na data da contratação se você perceber agora depois dessa conversa nossa aqui que você não fez isso é sim o caso de retificar essa parcial urgente retifique porque isso é cobrado e a depender do rigor do cartório eleitoral são desaprovadas em série é difícil um profissional prestar uma conta e aí o erro que se comete em uma se comete em todas. Então, é importantíssimo. O que você não pagou até o dia 15 do, do, do, do 11, que é o dia da eleição, né? dia 13, que é o dia útil de banco, você vai ter até o dia 15 de dezembro para pagar. Pode, inclusive, arrecadar depois. Não tem problema nenhum.